E aí, galera, vocês estão bem? Porque que eu Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei pra vocês destruição de aliens dos aliens elétricos. Isso mesmo, um remake brabo aí das antigas. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, gostaram da intro nova aí? Massa, né? Feita pelo Silver aí O Silver, ele é um animador de Destiny Hero, então bora dar a moral aí pra ele, porque mano, na minha opinião ficou muito massa essa, essa intro aí. Mas vamos lá Os participantes de hoje são o Chocante, o Frankenstrike o Artrópode, o Anfíbio, o Shock Squat, Feedback e Shock Rock No antigo eu não considerei o Shock Rock, por quê? Por causa que ele nem existe ainda, né? Não tem nem como eu considerar ele Mas agora a gente considera assim, aí você fala Ah, mas ele é um alien do reboot, não existe na quantidade Prime, mentira. O Duncan Rollé, o co-criador da fashion ele confirmou pra gente que o Shock Rock também existe na quantidade original, tá lá no matrix do Bem. Então sim, a gente considera o shock rock aqui O artrópode é o polêmico, né? Porque o Derek fala que ele não é um alien elétrico Que ele é um alien cerebral Com alguns poderes elétricos secundários Cara, eu, eu não concordo com isso Parece que ele fica dando a entender com isso aí Que o artrópode, ele não tem poderes elétricos suficientes para ser considerado um alien elétrico Mas mano, olha os feitos da eletricidade do artrópode Ele já foi capaz de fazer ondas de campo elétrico Campos de força elétrica Ele também tem uma tecnocinese Ele conseguiu usar a eletricidade dele para levar todo um trem assim, mano, se isso aqui não for suficiente para considerar ele um alien elétrico, eu não sei nem o que é. É a mesma coisa de dizer que o Frankenstein ele não é um alien elétrico, por causa que o Ben falou que não, o Frankenstein é para bater. Então ele seria só um alien de força? E ele teria poderes elétricos secundários? Não, cara, eu acho que tanto ele quanto o Arthrópide Tem os dois poderes como principais Um é forte e elétrico E o outro é inteligente e elétrico, entendeu? Então por causa disso, considero sim que o Arthrópide Ele é um alien elétrico e não apenas cerebral Lembrando aqui, galera, que no Destruição de Aliens A gente considera o totalitário dos aliens Ou seja, não só o que o bem mostrou usando os aliens, não, mas o potencial completo do que eles podem fazer, como o Chocante, por exemplo, foi confirmado pelo Matt Wayne que se o Chocante treinasse, ele poderia fazer a mesma coisa que os nozedenianos fizeram no episódio de Pega Turística, é aquela multiplicação e os gritos sônicos então o Chocante é legal, né, que ele tem esse diferencial dele, que ele é o único alien elétrico que mostra essas habilidades só que infelizmente isso não garantiria lá vitória por causa que ele seria derrotado facilmente ele não é um alien elétrico muito poderoso ele seria facilmente derrotado como mostrado na própria série no choque do passado os nozes foram facilmente derrotados pelo feedback ele só sugou a energia deles ele nem plugou ele só absorveu por distância mesmo ali e eles acabaram caindo no sono infelizmente aí não é o chocante ele seria o primeiro a ser derrotado facilmente mesmo tendo esses poderes únicos que só ele tem como alien elétrico os quatro ele é um alien que tem bastante poderes elétricos interessantes, né? ele tem uma telecinese elétrica Ele pode usar campos de força elétricos são até mais potentes do que o do artrópode, ele pode até usar eles para atacar, ele também tem vários feitos assim, de atributos físicos, velocidade força, agilidade aprimorada ele também tem uma boa resistência né? que ele temporariamente pode se proteger contra a radiação cósmica, então é bem interessante né, os poderes dele, só que ele também tem grandes fraquezas, uma delas é que ele é vulnerável a ter sua Eletricidade absorvida E a outra, ironicamente, é que ele é fraco A própria eletricidade, sim Pelo usar a eletricidade dele E for disparada de volta pra ele Ele vai receber o dano, entendeu? É engraçado esse negócio, né? Ele é fraco contra o próprio poder É uma coisa que não é só ele Vários usagens em Ben 10 tem isso Então, levando em conta essas duas fraquezas Quem poderia derrotar o Shock Squash? Bom, o feedback é o que ninguém tem dúvida né? Porque o próprio conceito dele O nome dele já faz sentido né? Absorver e redirecionar a energia Ele faria isso ali no shock squat Ele levaria o dano E também que ele poderia Simplesmente plugar ali no shock squat E absorver toda a sua energia Além disso, também quem poderia fazer Ser o anfíbio e o shock rock Mesmo que o shock squat fosse lá E criasse um campo de força para proteger Era só o feedback ir lá e absorver o campo de força Não, não tinha muito o que ele fazer Shock squat é seu segundo aí pavalo. Já o Frankenstein é um alien que confirmadamente não pode absorver energia diferente dos demais, ele e o Artrópolis. Só que o Frankenstein tem uma mentira envolvendo ele que eu mesmo falei no meu canal aqui no passado, que eu disse que o Frankenstein era lento. Só por causa que o Ben ele falou assim: Ah, o Frankenstein não é pra correr, é pra bater. Só que o Ben não quis dizer que ele era lento, entendeu? Ele só disse que ele não era um alien próprio pra velocidade, ele não é um velocista. Mas isso não quer dizer que ele não tenha uma velocidade isso foi mostrado em um universo né? pelos Transilianos que eles estavam lá correndo atrás do bem aí eles estavam acompanhando os outros habitantes de Anúncios. Eles não estavam ficando para trás, perdendo velocidade, entendeu? E também o Trovoada, né? Que é a versão do Frankenstein do b 23, que ele conseguiu acompanhar o Watch, tá ligado? O Watch é um alien todo ágil, rapidão e tudo mais. Ele tava correndo quadrúpede para pegar mais velocidade e o Trovoada conseguiu acompanhar ele. E como a gente considera efeitos, né? De aliens de outras dimensões para o Prime também, o que o Trovoada faz o Frankenstein também também pode fazer. Então, sim, o Frankenstein ele, ele tem uma velocidade considerável, reflexos também. Mostra aí no episódio o monstro do Max. Mas o feito de reflexo mais conhecido que a gente tem é o do Dr. Victor, né? Que ele conseguiu ali ter o reflexo contra o XLR8. E também por causa que ele é inteligente e tudo mais. Fica uns reflexos assim mais cabulosos. E o Frankenstein é meio injustiçado, cara. Por causa que ele era pra ser os três. Era pra ser elétrico, forte e inteligente. Só que isso foi desconsiderado em Universo. Foi feito um retcon por causa que o Derek não achou o pop-up. Que dizia que um dos áreas que o Benesmi usou pra construir o Omnitrix do Ken foi o Frankenstein. Por causa que os transilianos eram pra ser a segunda espécie maravilhosa mais inteligente depois dos galvanianos por isso que o doutor victor era inteligente e tudo mais que era para todos todos da espécie ser assim e só que isso foi desconsiderado depois e esse é um diferencial enorme para ele né se ele fosse forte inteligente que tem tanto além forte aí tem um forte inteligente esse é mó legal só que o que foi que eles fizeram Ó, em força alienígena o artrópode a gente dizer que ele era o que que ele era uma mistura do massa cinzenta com o Frankenstrike não, ele é só o Frankenstrike por quê? por causa que inteligente e elétrico é a mesma coisa o plot do Frankenstrike foi para o artrópode então a gente não pode considerar efeito né, de inteligência para o Frankenstrike por causa que a partir do universo isso não é considerado. Os gringos lá consideram isso aí, eles querem nem saber, eles querem que os transilhantes sejam mais inteligentes Mas aqui no meu canal eu não considero não Então nessa luta aí, tipo, mesmo o Frankenstein que ele tem aí Esses feitos que eu falei, além de ter o eletromagnetismo, né, que é um feito bem da hora dele Interessante, aquele monstro lá, não é só tenha medo do escuro Mas mesmo assim, ele tem a fraqueza aí de ser vulnerável a ter sua energia absorvida aí pelo fio, não é o monstro do Max o Feedback, anfíbio o shock rock poderiam absorver a energia dele aí e o arthrop mesmo não podendo absorver energia ele poderia usar a inteligência dele né já que ele é uma versão aí do Strike só que mais boostada né ele poderia usar a inteligência dele tudo mais para derrotar o Strike então Strike perdeu agora vamos falar do anfíbio né o nosso carinha elétrico Aí de Andrômeda. Ele tem uns poderes bastante interessantes, né? Tipo, ele pode usar eletricidade debaixo d'água, confirmado pelo Wayne também, mostrado na série, qual ele desativa os sais minerais da água, assim, fazendo com que ele não leve um curto. No caso, ele pode levar um curto se ele não tiver prestando atenção. Se ele for pego de surpresa usando a eletricidade, aí caindo na água, assim, e não desativando os sais minerais, assim, ele pode levar um curto sim. Então, eu teria que tomar cuidado na situação. E o artrópode, ele pode respirar embaixo d'água também, ele não leva curto. Então, isso é legal, né? Eles poderiam ser, os dois poderiam ter uma batalha assim dentro da água e tudo mais, mas assim, no geral ali contra todos, né? Um anfíbio, ele poderia usar a sua intangibilidade que daria, né? Para usar para não ser atingido por ninguém ali. Aí chegamos o diferencial dele, né? Que é a leitura de mente, né? Como mostrado aí pelo Red, ele sente os pulsos eletromagnéticos, assim, permitindo com que ele leia a mente, aí ele já leu a mente humana e osmosiano mostrado na série, só que cara, como são aliens elétricos, tu acha que na mente dele não teria pulsos eletromagnéticos também, então ele poderia sim ler a mente dele, só que no caso assim, humanos osmosianos, ele fala que são ah, simples pulsos eletromagnéticos então pra ele ler a mente deles é bem fácil agora tu ler a mente de um cérebro crustaciano, mano, como é mano? não tem como não, cara, é... o artrópido dele tem um nonilhão de QI ele pensa muito rápido, o anfio pra ler a mente dele ali e continuar com sanidade, ele teria que ter sorte, entendeu? Eu acredito que ele já ia pra vala ali mesmo, só muita informação ele tentando ler não daria certo não. Com o feedback, ele até poderia né, sentir ali os pulsos eletromagnéticos dele, só que no caso do feedback ele pode alterar isso, por causa que ele pode sentir ondas de rádio. E o que são ondas de rádio? São um tipo de radiação eletromagnética com um comprimento de onda maior e frequência menor do que a radiação infravermelha. Como todas as outras ondas eletromagnéticas viajam à velocidade da luz no vácuo, elas são geradas naturalmente por meio ou por Objetos astronômicos. Bom, basicamente o feedback sendo honrado dali o suficiente poderia usar isso para cauterar no anfíbio. E, cara, convenhamos, né? O anfíbio ele não, não teria muito o que fazer contra ele, não. Tipo, tem aquele efeito do anfíbio que ele pode chegar a velocidades relativísticas. Sim, eu nunca falei assim, isso aqui no canal, mas confirmadamente aí pelo Azimute, que o agregó ele usando os poderes do Red, que ele absorveu. Pra ir atrás das peças do mapa do infinito, ele conseguiu viajar pelo espaço, mas ele tava usando os poderes do Ray, porque não faz sentido os outros ali, entendeu? Os outros ali de Andrômeda não tinha poder pra isso. Então tá assim, usando os poderes do Ray. Tá, assim, como eles estariam na Terra e não no espaço, ele não teria essa velocidade toda, entendeu? Então não ia adiantar muito, não. Ou seja, velho, mesmo que ele ah, usasse a intangibilidade, entrasse dentro do artrópode, aí fosse usar a eletricidade lá, cara, o artrópode ele tem o um cérebro elétrico, ali tem a biologia elétrica por dentro. Então o que é que ia adiantar, entendeu? O feedback também, o shock rock, entendeu? Não tem muita utilidade para fazer ali contra os outros áreas, entendeu? A não ser absorver, né? Porque o anfíbio, ele poderia absorver o shock rock. o shock rock é literalmente feito de energia, mas o shock rock também poderia... Absorver o anfíbio Caso ele poderia absorver de absorção entendeu? Então a lei é seria mais rápido No caso como o um anfíbio pode ficar intangível Acho que teria vantagem para ele nessa situação Só que vamos supor que ele lutasse ali, Com o feedback O feedback poderia absorver a energia do anfíbio Mas o anfíbio não poderia absorver a energia do feedback caso que o feedback ele não é elétrico Por dentro, você vê que o fio ele não absorve o feedback, ele só absorve todos os outros alianos elétricos Menos o feedback, por quê? Por causa que o feedback, primeiramente ele foi feito aí para ser o melhor alien elétrico, entendeu? Então ele não perderia para isso, para absorção de energia. E segundamente, que por mais que ele seja, né, ele é um alien elétrico, a biologia dele serve para absorver, para mexer com a eletricidade, mas internamente dele não tem eletricidade, entendeu? Então não tem o que ele absorver ali dentro dele, entendeu? Ou seja, o anfíbio não ia absorver o feedback, mas o feedback poderia absorver ele e assim o anfíbio seria derrotado. Shock Rock ele é um alien muito poderoso, muito poderoso mesmo. Não subestime ele só porque ele é do reboot, viu? mas os fulmines demonstraram feitos muito poderoso cara ele fez que o Danka confirmou né que embora ele não tenha feito isso por conta própria mas o Shock Rock pode manipular o clima a ponto de ser capaz de criar uma grande tempestade e também o alta sobrecarga né demonstrou isso na série no reboot né que ele pode fazer um buraco de minhoca então cara esse olha esses feitos tá entendendo só que aí é que tá por mais que ele tenha esses feitos aí tudo que o Shock Rock faz é a base de energia da eletricidade e o feedback cara é um alien que pode absorver níveis multiversais de energia, portanto, que tenha o conjunto de leis físicas semelhantes e tudo mais Então, cara, qualquer coisa que o Shock Rock fizesse ali Não tinha como, o feedback só ia lá, absorvia Pronto, ainda mais pelo que eu falei O Shock Rock, ele é literalmente feito de energia o feedback facilmente plugava nele ali e pronto, derrotava Não tinha muito o que o Shock Rock fazer Agora vamos para o confronto final Artropod versus Feedback A inteligência superior versus a absorção superior Então vamos lá, cara O Artropod, ele é inteligentão Ele já ia pensar ali alguma coisa coisa né nos planos mirabolantes dele o que é que ele ia fazer contra o feedback que a eletricidade não ia adiantar né? só ia fortalecer o feedback é então, o artrópode não pode absorver energia mas ele poderia ter sua energia absorvida né não foi mostrado na série ninguém confirmou não mas é que é pela lógica né galera eu acredito que se o artrópode tivesse aparecido no episódio do monstro Max ele também teria a sua eletricidade absorvida pelo fio e também cara que se o feedback pode absorver a energia do universo porque é que ele não poderia absorver a energia a eletricidade do artrópode, né que é um C, tudo feito de eletricidade, né? O cérebro da eletricidade. Então, cara, o feedback era só plugar ali os tentáculos dele no cérebro do artrópode. Ele tá no aberto ou não? Se ele tivesse aberto ia ser mais fácil. Mas se ele tivesse fechado, cara, o feedback já foi capaz de atravessar, né? De plugar na pele de um vaxasauriano evoluído. Mano, o Enormossauro Supremo passou por muita coisa para evoluir. Vocês estão ligados aí, né? Vocês que, que vêem minha série aí do... O cenário, inclusive, vocês estão ligados Cara, mesmo, mesmo o Enormo Sábio Supremo tem todo, toda essa resistência que ele tem Todo esse poder, o feedback foi capaz de plugar na pele dele facilmente Então tu acha que ele não poderia fazer isso com o artrópode também, né? Atravessar, plugar ali na cabeça do artrópode, assim, chegando no cérebro e absorvendo ele é Porque o cérebro é o ponto fraco do artrópode. isso foi mostrado pelo Psicobus, né, que o Hulk, ele caiu em cima assim, né, do cérebro do Psicobus, ele, ele sofreu grande dano, ele meio que deu um curto assim no cérebro dele, entendeu? se atingir ali no cérebro pronto, onde já era, o artrópode poderia até voar assim pra desviar, né, levitar, só que o feedback também pode levitar ou também ele poderia né, pegar impulso ali com a eletricidade e voar, ele usar aí os tentáculos da cabeça ou da cauda pra plugar ali no artrópode entendeu? Então não tem o que ele fazer não, tá ligado? Mesmo o artrópico sendo inteligente, então ele não é invencível. Você fala, ah, mas o feedback não ia ser prejudicado pela toda a inteligência do artrópico quando ele fosse absorver. Não, cara, ele não, ele não tá na do cara, não né? ele só tá absorvendo a energia. Entendeu? Ele ia absorver a, a sinapses do cérebro do artrópode ia ser tudo convertido em energia, ele ia absorver ali e pronto, cara. Entenda, é o plot da série. O feedback foi feito para ser o alien elétrico mais poderoso. Então nenhum deles ali conseguiria derrotar o feedback. feedback é o vencedor aqui dessa luta. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do remakezão aí, né? Do destruição de aliens, os aliens elétricos, dessa vez, com o Shock Rock. Comenta aí a sua opinião, o que, é que você acha, aí se os pontos que você concorda comigo, os pontos que você discorda. Deixar o seu feedback positivo, né? Mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!